Bora falar do dia 10 de dezembro, dia 23 da viagem O dia que eu fui conhecer Kobe Gente, eu não conheci a Kobe ainda, vocês acreditam? Kobe estava no meu primeiro roteiro de viagem como um plano B Tiveram alguns dias na minha, viagem, na minha primeira viagem que eu, que eu tive que cancelar E aí eu acabei mudando a viagem, assim, né? Tirei alguns dias Então essa foi a primeira vez que eu vim pra Kobe Vamos começar pelo começo O dia de Kobe começou por volta de meio-dia, né? Porque até o Cosmaso chegar aqui, eu também... Nossa, eu tô com muito trabalho atrás vocês não noção eu Fui trabalhar, fui lavar roupa, nossa eu tinha que lavar roupa Então eu fui lavar roupa, experimentei uma máquina dessa hospedagem Que é uma máquina super diferente É uma máquina que ela tem senha para trancar a máquina E o preço aqui das coisas são bem acessíveis Tipo, é, eles não dão toalha nessa hospedagem Mas eles têm aqui. aqui ó, nesse balcãozinho, tá vendo? Tem uma toalhinha ali, ó Aí é 200 é grande e 100 e é pequena Aí, do lado, tá vendo que tem um monte de café, essas coisas assim? Você paga 100 em E toma à vontade durante o dia que você pagou. Bacana, né? Aqui, essa hospedagem também, esqueci de comentar que ela tem é, uma parceria com o Onsen. Então, é só você... Acho que você tem que ir lá no, na recepção do, da hospedagem e pedir o ticket. né? E aí, você paga um preço diferente, mais barato, né? Que ela, que ela tem essa parceria e a casa de banho aqui perto. Eu nem fui procurar porque não deu tempo. Então... Meio dia saí e eu fui despachar uma mala pra minha tia. O que eu comprei em Okinawa não tá no gibi. Falei, não vou ficar carregando isso tudo, não. Então eu vou ficar só com a mala grande nesses próximos dias até chegar na casa da minha tia. Despachei a mala e fui encontrar o caso massa. Aí a gente foi no Ikuta Shirai. E, gente, que lugar bonito. Tinha muita criança indo lá pro Shitigosan, né? Aquela comemoração que tem dos 3, 5 e 7 anos. Acho que a tarifa... Pra, pra fazer a cerimônia de san é 8 mil em por criança aí a gente rodou pelo santuário é um santuário muito bonito, é daquele daqueles que você pode comprar um tori pra doar pro santuário ou uma pedra né, de granito também então tem o nome de todo mundo lá que comprou e doou ele tem um jardim no fundo e na lateral então ele tem um jardim estilo jardim japonês e uma coisa meio... tipo um parque assim de plantas e árvores e riacho tá? aí eu fui pegar o gushuin Gente, cheguei lá na parte do guxoim, né, que geralmente é uma casinha na lateral, um é mais escondidinho Tinha tanta opção, eu nunca vi guxoims tão diferentes e tão bonitos Eu peguei o tradicional, eu falei, ah, quer saber, eu vou pegar um desse diferentão sim E esse diferentão foi mil ien. Não fosse tão caro, talvez eu tivesse pegado um monte, né? É, a gente saiu de lá e foi, vamos passar, era muito perto do Cobeland. O Cobeland ele é um lugar bem legal, assim, bem famoso. Teoricamente, ele tem um preço mais acessível que a maioria. Só que ele tem, assim, preços a partir de 3 mil, não sei o que lá, em o seto, né? O set. Só que o set, esse set menu é de steak beef. E o steak beef é 3 mil e poucos ien que já é uma carne muito boa mas eu falei, não, eu tenho que experimentar o Kobe Bife eu paguei 5.300 ienes numa refeição para uma pessoa é bem caro, gente acho que foi a refeição mais cara que eu fiz no Japão, tipo, 50 dólares mas, eu pensei, eu fiz as pontos ah, 200 e poucos reais por uma carne muito nobre disse, tá bom, vale a pena, vai a gente às vezes gasta tanto e tanto num rodízio japonês, que né? nem lá essas coisas, sabe? Então vamos lá, vamos, vamos experimentar E é uma experiência, porque assim, o cara cozinha na sua frente é, Tem toda uma entradinha, você pode pegar arroz ou pão Você pode pegar café, suco ou chá Aí vem a saladinha e a sopa também Então é bem bacana mesmo O Kazumatsu pegou o steak, né? Gente, que diferença a carne Vocês não tem noção A carne dele era boa, mas o Kobe vive mancha Cara, o negócio desfazia Incrível Muito macio Muito saboroso E ele vem com dois molhos um molho de alho e um molho ponzo, né? Saímos do restaurante E depois que a gente saiu do restaurante A gente foi andando ali perto Ali tem a Tia Natal de Kobe E tava lotada, assim, muita Tem muita lojinha Tem muita coisa de omiague De docinho e tal Nessa época do ano tem um, um evento de iluminação ali na região, né? Então é interessante pra quem quiser conhecer E de lá a gente foi andando pro Harbour Harbor, que seria a parte do porto, né? Que lembra muito mas muito Yokohama. E aí a gente chegou lá e a gente começou lá no parque e de repente, boom! Começamos a ver um monte de cosplay. Que monte de cosplay E aí que caiu a ficha que a gente tava dentro de um evento de cosplay. Então, um evento com muito fotógrafo, muita gente vestida de cosplay. E a gente rodou, rodou, rodou, rodou. Conhecemos e tal. De repente, a gente deu de cara com um monte de carro nada. Falei, gente, como assim? A gente acabou de passar por aqui. E a gente não tinha visto que tinha uns carros. A gente passou do lado, vocês não tem noção. E aí, a gente saiu dali e fomos andando em direção... Uma área de Kobe que é onde teria um dos pontos do Kobe Luminar. Só que esse ano não tá tendo o evento inteiro, assim, o evento como ele costuma ser. É tipo uma versão micro, micro, micro reduzida. Então alguns pontos da cidade tem alguns locais de iluminação, mas assim, muito pouco mesmo. Eu acho que eram quatro pontos só. Desses quatro a gente visitou dois. Que era tão pouquinho que a gente falou assim, ah, a gente vai ficar andando a cidade inteira à noite. A gente tinha andado pra caramba. Vamos jantar? Vamos parar num lugar e tal. Vamos nos acaiar. Porque assim, a gente almoçou tarde. Então a gente não tava com tanta fome pra comer algo assim substancial, né? E zacaiar. Uma vez você pede ali uns petisquinhos, você vai comendo umas coisinhas mais relax, né? Aí a gente pediu também uma bebida, eu tomei um de raio e ele tomou um raiboro. E é isso, gente. Com isso a gente encerra aí esse dia de Kobe. Foi pouquinho, né? Kobe foi só um menu degustação, mas que degustação, hein, gente? O Kobe Beef, ó, tá de parabéns. Recomendadíssimo, recomendadíssimo, gente. Não esquece de olhar nos Stories pra ver o que, que tá acontecendo aqui, tá bom? Então até a próxima né